Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer esse exercício aqui do season High School Sweetheart Então eu já baixei ele aqui no, no terminal, então eu vou abrir aqui o PowerShell Aí eu vou ir lá na pasta do season onde ele baixou é, para baixar é só esse comando aqui, né? Você clica aqui, copia Cadê o PowerShell aqui? Cola, ele faz o download. Interessante. É, é depois que ele faz o download, você vai para a pasta, e dá code ponto. E você pode ver aqui o, o código vazio dele. E os testes, vejam, até que não é muita coisa, 60 linhas. 62 linhas de teste. Então, neste exercício, a gente vai aprender dois conceitos, operador de pipe e strings. Descrição. Neste exercício, você vai ajudar, uh, eu não sei como traduzir, sweethearts, pessoas que se gostam na, no ensino médio, a professarem seu amor na, nas redes sociais, gerando um coração com caracteres ASCII, com suas iniciais, JK. IMB. Então, primeira função que tem que implementar é o, a primeira letra do nome. Então, implemente a função high school sweetheart first letter. Então, a função no pacote, no módulo high school sweetheart, a função se chama first letter. Ela recebe como argumento um um string, né? Apenas um argumento e vai retornar a primeira letra você deve limpar qualquer espaço desnecessário do nome, então isso de espaço desnecessário do nome, já, já me lembra aqui que se eu fizer aqui um, um Ix, é interessante que esse terminal ele fica com a fonte bem pequena, né? É interessante, ele não abre o ix aqui no Windows, ix.bat agora funciona, essa é uma diferença entre o Windows e o Linux. Então se eu usar a função string.trim, por exemplo, na string Adolfo, ele vai tirar o espaço inicial e se depois disso eu fizer string. Ué, não tem ajuda aqui. É, trabalhar com Linux é bem melhor, né? Vamos ab abrir aqui o Linux, ó, string tab, aí ele permite. Tem várias funções aqui que me permitem pegar caracteres. Hum, é interessante, ó, pela descrição eu só preciso desse Trim Leading. E at, deixa eu ver se é isso, é, string at Adolfo zero, então vamos voltar lá para o Visual Studio Code, o que é que eu acho que vai resolver? Cadê o? É, o que é que eu acho que vai fazer passar nesses testes iniciais? Então seria isso aqui, hum, eu vou pegar o nome, aí eu vou fazer um Trim, ele tá carregando leading string.at zero. Então eu tô tirando os espaços do começo e pegando caractere na posição 1, que a gente chama de zero aqui, porque o LX trabalha dessa forma. Aqui é interessante ele não, em nenhum momento ele me permite aqui ignorar esses testes, então, deixa eu ver aqui, ver. ele tá com o terminal aberto aqui, eu vou fechar isso aqui, é, deixa eu rodar, mix test ele tá dizendo um, test first letter, test first letter, test first letter, funcionou um, Então, beleza. Então ele passou nos três primeiros testes. Agora eu preciso pegar o fazer o teste initial, que se ele receber berry, ele vai retornar b. Ponto. Então Como é que eu faço aqui? Então, o que eu posso fazer é pegar o name, mandar ele para o first... Ele não está completando aqui o VS Code. Não, está habilitado. Estranho. First letter. Será que tem alguma coisa do tipo string append? Ou, se eu, ou eu posso fazer, deixa eu ver, o terminal que eu não quero um novo terminal, eu quero ver o terminal que já está aberto Não entendo que qual é o atalho para fazer isso Eita, está tudo errado ali né Mas tudo bem uh... Agora o que eu preciso é ver, de novo eu tenho que ir lá no Linux para ver direito como é que faz. Não tem um string append não né. Ó, vou fazer o seguinte, string.at zero Ponto .et Adolfo, vírgula zero. E aí... Ah, não. Eu posso fazer também desse jeito aqui, né? Eu acho que isso vai ficar mais bonito. Deixa eu voltar lá no... eu faço é eu chamo aquela função first letter name salvo vou lá de novo no terminal é, de novo é, ele pede para eu dividir aqui o terminal, não, não é isso. Esse aqui eu vou fechar, esse aqui eu vou rodar o mix test. De novo, todo torto. Não é fácil programar no Windows. Quer dizer, para quem, como eu tenho experiência com com LX. Ó, uppercase first letter, é j O J teria que ser maiúsculo. Então... Ele fica carregando... Acho que esse aqui funciona. Então, vamos rodar agora o teste e ver o que é que acontece. Passou nos initials. Passou nos first letter, passou nos initials, mas esse aqui não. Uppercase is the first letter. Eu estou chamando o first letter, o first letter tá chamando o upcase, ele está reclamando aqui de uma série de coisas que não, não deveria reclamar por enquanto, então eu vou colocar o underline aqui para ele não reclamar. Pronto. Test ah, uh, entendi. Então, o problema aqui é outro é que e o upcase vai ser somente aqui. Hum. Será que isso aqui é idiomático? Não sei. Vamos ver se ele funciona. Se ele passa no teste. Se ele passar, eu vejo isso depois. Ah, pronto. O initials, initial passou. Passou no teste. Agora é o initials. Linda Miller. Beleza. Uh, initials um. ele sempre vai ter. E teria que ver aqui o teste. Returns é faltou eu ver também a. Formate the first letter as an initial Implementa a função Pega a primeira letra, ok Split the full name into first name and last name E It should take a full name consider First name and last name É, ele está considerando que vai ter duas Duas Apenas duas palavras, né então, deixa eu voltar aqui no Ubuntu. Eu acho que string.split Adolfo Neto vai resolver o meu problema. Deixa eu ver se dá certo aqui. Então eu vou pegar o full name eu vou mandar para string split e eu vou fazer um é iniciais ah, não é inicial barra um Vamos ver qual é o resultado. Eu sei que vai dar errado, mas vejam, deu errado aqui porque ele pegou o Linda Miller, gerou uma lista contendo Linda e Miller, aí para cada elemento dessa lista ele gerou usando o initial o ponto e o m. Agora só falta gerar essa string aqui. Hum. Assim, é aqui. Ah, tem que esconder o terminal. Deixa eu ver como é que funciona o enumJoin. É, exatamente como eu queria. Então o enum join ele recebe como entrada uma lista como essa e gera um string separando cada elemento da, da lista pelo que está aqui no, no argumento. Que é o segundo argumento. Então, se eu fizer isso, provavelmente vai passar no penúltimo teste. É, só está faltando um último teste aqui para passar. Esse último teste, essa função aqui, ela simplesmente vai gerar um esse coraçãozinho aqui com as iniciais, então o que é que eu tenho que fazer aqui? Ele precisa do full name 1 e full name 2, então a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar as initials do full name 1, eu vou precisar também das initials do full name 2, eu posso trabalhar com strings longas aqui. Três aspas é para fazer um string multilinha aí, isso aqui. não é isso aqui, é isso aqui o conteúdo ali vai ser concatenado aqui e aqui vai dar certo? não sei, mas vamos testar É, aqui ficou alguma coisa estranha, é, ele está dizendo que falhou. Então vamos lá no ix.bat, ix.bat menos smix, e eu vou chamar a função raiz school suite Ponto per Adolfo Neto vírgula, Neto Adolfo. Só para não usar o nome de ninguém. Hum, é, olha, esse é um dos problemas também aqui. Ele não, não me mostra exatamente qual a diferença. Eu sei que. Aqui, okay, left e right, mas qual foi a diferença? para é ter um espaço, quando você faz isso no Linux, você consegue ver exatamente que parte da String falhou. Qual será? Complicado, né? Deixa eu ver aqui no... Ah, já sei talvez a solução seja não fazer desse jeito, ah, olha, porque aqui eu, eu copiei ali, eu devia ter copiado daqui, De onde eu copiei, eu copiei com. Não estava não já em formato de string. Epa, eu fechei isso aqui, não era para ter fechado ainda. Salvar. Voltar no terminal. Sair daqui. Ainda falhou. AB mais CD, AB mais CD, assim fica difícil né, é bem difícil saber onde está o problema, vou dar uma pausa aqui e voltar quando eu tiver isso aqui no Linux Consegui, instalei aqui o Exercism, rodei os testes, ainda assim ficou meio estranho né tem umas coisas aqui que ele está dizendo, olha, está tá faltando um espaço aqui, está sobrando um espaço ali, mas enfim, eu estou aqui com isso aqui que não deveria estar tá aparecendo. Será que isso aqui deveria estar aqui? Vamos ver novamente. É, não, o final de string longa tem que ser, deixa eu fazer assim. Ah, peraí, isso aqui tá errado, né? Ah não, mas ele tá considerando o comentário, tudo bem. Deixa eu ver, se eu abrir aqui um terminal. Não, ele vai pro PowerShell, não é isso que eu quero. Eu quero aqui no Linux. É, ele está dizendo que está sobrando um espaço aqui, é isso? Hum. Não, olha, agora ele está... Deixa eu ver se... Faz alguma diferença naquele né? verde. Ó, oh, resolveu. Será que então vai de um espaço aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. Chutei. Agora o problema está no left, primeira linha, segunda linha, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta, é também... deixa eu ver o, o teste, é olha, realmente o coraçãozinho aqui está tá bem bonitinho. Eu vou desistir. Porque que eu quando eu copio aqui? Porque quando eu colo, ele cola errado. Aqui tem um copiar assim. Opa, ele está dizendo que não tem um fim aqui. Ah, ficou dois endes aqui. Hum, voltamos aqui. É, não. Ok, entendi o que aconteceu. Ele passou no teste porque ele só tem um teste ali. Passou também no teste, porque só tem um teste. Eu acho que eu acertei a formatação, mas agora, para fazer sentido realmente isso aqui, eu precisaria ter uma coisa assim do tipo... tag id, task id 4, ah, aí eu vou, é, Manuel Silva e Maria Silva, aí vai ser Manuel Silva, vamos colocar Maria outra coisa, né, Maria Duarte, senão fica igual. Vamos ver, ah, o coração está bonitinho como o anterior, vamos rodar e ver, passou no teste. Então é isso, eu acho que agora está correto, né? então, a única coisa que eu fiz aqui, é ah, eu não preciso mais disso, eu posso formatar o código, Ué, por que eu não consigo formatar o código? Eu não sei porque, deixa eu pausar um momento. É, eu lembrei que eu posso fazer um mix format, é melhor. Então, beleza, formatei. Eu estou instalando o LXLS aqui, mas ele disse que vai levar algum tempo. Então, eu estou aqui com os dois novos testes, com o meu código em que eu simplesmente peguei o resultado do initials e coloquei aqui dentro dessa long string e com isso Uh, eu posso fazer o seguinte Exercises Submit Lib Barra High School Sweetheart Aí se eu copiar e colar esse link aqui apareceu o meu código a análise não tem nenhum nenhuma análise automática, passou em todos os testes. Eu posso pedir Mentoring A solução, vamos dar uma olhada na solução da Angélica Tiborska é, A única diferença é que ela fez o string trim e string first Ah, não sabia que tinha essa função string first Gostei mais da solução dela, então vou corrigir ah, At zero é muito mais seio do que String first, então o que é que eu faço? Fiz a mudança lá, rodo mix test, tem que continuar passando. Aí o Trimleading, pela descrição eu vi que dava para fazer Trimleading, mas realmente o código fica mais elegante simpático com String Trim. Rodo, passou nos testes. Então, comparando o código dela com o meu, agora está igual Initials name first last, string upcase kernel É, o que é mais simpático? Isso que eu fiz ou o que ela fez? Hum. Aqui, do jeito que ela fez, fica um pipe bonito, né? Esse aqui é o concatenação de string. Vamos ver como é que fica. Passou nos testes. Vou deixar a, a versão dela aqui. Esse aqui hum, é o que ela fez aqui foi que ela supôs, ela colocou first name last name, fez o, o string split para pegar Primeiro segundo nome, depois é o que foi que eu como foi que eu fiz mesmo Por que é que ele está tudo vermelho aqui Deixa eu desabilitar um pouquinho aí eu faço o recarregamento, depois eu volto ali e mas aí eu fico sem sem nem a coloração de sintaxe do Alixir. É, eu fiz o, eu peguei o full name string split, aí eu peguei o eu apliquei o map, quer dizer, eu apliquei o initial a cada elemento do da lista e fiz o join. É, meio é difícil de dizer o que é melhor. Que fica mais explícito, né, que é o First name, last name, e depois ela pega o início de cada um. Aqui ela usou uma função, não, uma variável para pegar o resultado da função que eu coloquei já direto. É, o código dela está mais bonito, né? Fica mais... Eu, eu... eu não... Fiquei com medo de... Fazer isso, e o código, e usar uma variável de forma desnecessária, mas acho que não é. Não é desnecessário, não. O código fica melhor de fato desse jeito. Só preciso agora rodar os testes. Beleza. Então, esse aqui eu não vou mudar, somente para deixar um, uma forma diferente. Vou dar uma estrelinha aqui. Na versão dela, como é que eu dou? Ah, estrela aqui. É, deixa eu ver alguma outra solução que não seja necessariamente uma. Ó, essa pessoa fez aqui parecido com o que eu fiz. Também ah, olha, olha que interessante. Esse aqui usou string splitter e depois um map join. no meu caso eu, usou, eu usei o enum map e o inum join ele usou enum map join que faz um map usando uma função initial é, aí aqui é só é por, porque e um Precisava? Eu acho que não precisava não. Vamos é, achar que não precisava no map join. Se funcionar desse jeito aqui, é porque não precisava fazer daquele jeito. De fato, não precisava. Aqui, parênteses are required piping to a function call. Ah, ele tá falando aqui, eu acho, do... Peraí, de onde? De o que que ele tá falando? É, por exemplo... Não sei. Cadê a linha? Será que é isso aqui? É, era aquilo ali. Então veja: até a própria solução da Angélica. Cadê a solução da Angélica que usou isso? Não, mas ela usou os parênteses, eu que não usei. É, funcionou, mas o... teve um warning. Isso, eu acho que esse é o, um pouco o processo com, com o exercise, né, a gente faz. Esse aqui, por ser um exercício relativamente simples, eu não vou, eu vou pedir mentoria, vou só salvar aqui, fechar, voltar lá no essa janela aqui, eu acho que eu já posso fechar, vou dar o okay, que? Um MixFormat. E um Exercism, Submit, Lib, barra, e aí vai aparecer aqui no site a minha iteração número 2, Your Iterations, uh, Overview, as Complete. All iterations, confirm, return to exercise. Quem é autor e contribuidor, a autora, é a própria Angélica, contribuidor é o Ning Aí ah, você pode ver a história desse exercício lá no GitHub. É isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.